Esse gato conversa Fala comigo, meu filho O que você quer? você quer ração? Hum? O que você quer? O que você quer ração? O que é, panda? O que você quer? O que você quer? Hum? Quer é ração, panda? Panda, quer é ração? Já coloquei pra ele lá fora As vinhinhas dele tá cheias O que você quer, meu filho? O que você quer, pão? Oh, Olha é a hora, que você tem que cardápio. Coloca mais O que você quer, pan? Aqui, então. Deixa eu saber é. O que você é quer, Tá ali, ó. O que, que, que, é? que, é é. que é você quer, Quer ração? vou esquentar Foi? hoje? Yeah. Foi.